Pessoal, inclusive, olha o reczinho importantíssimo, ó, pra galera que tem C6, vai acumular pontos átomos, beleza? Tá, mas, Luizão, o que, que tem a ver Livelo com Smiles, o que, que é isso aí? A Livelo, ultimamente, ela fez parceria com a, a, o programa de pontuação do C6, que é o Átomos, ou seja, a gente consegue transferir indiretamente do Átomos para a Smiles, intermediando a Livelo. Ou seja, se a gente for lá no, no programa de fidelidade lá do C6, no Átomos, e em programas parceiros e transferir átomos para livelo, a gente consegue transferir um para um. Ou seja, se tem 10 mil pontos átomos, você consegue transferir e vai chegar 10 mil pontos livelo. Logicamente, não é no mesmo dia. Eu transferi hoje 27 mil pontos átomos, só que ainda não chegaram na minha conta. Ainda não chegou. Então, se chegar até amanhã, eu transfiro com a bonificação. Se não chegar até amanhã, eu espero a outra promoção aí com. 100% de bônus para transferir de novo. E aí eu vou pegar a, aquela pontuação que tem na Livelo e transferir amanhã. Então, a gente consegue transferir usando a Livelo, beleza? Então, Atomos está também participando da promoção é, com a Smiles, logicamente, se a, a pontuação cair. Ele pede 5 dias úteis. Pode ser que caia antes, pode ser que caia depois. Assim, eu não estou dependendo dessa pontuação, entendeu? Se cair Brasil... Se não cair, eu vou transferir só o que tem na Melivelo. Mas é importante aí a galera saber que tem essa possibilidade também, beleza? Porque são vários requezinhos ali, são várias brechas. Lógico, tudo regulamentado, tudo certinho que a gente consegue aproveitar para potencializar ali o nosso acúmulo, o nosso ganho, para a gente viajar mais barato, com mais conforto, enfim, fazer mais dinheiro também. Então a gente consegue transferir átomos para Smiles. E essa promoção aí é muito boa, porque 100% de bonificação é o que a gente preza ali. Quando a gente compra pontos Livelo por R$35 e transfere com 100% de bonificação para Smiles, por exemplo, o nosso milheiro, nosso custo por mil ali, sai por R$17,50. Então se a gente vender a R$20,00, R$22,00, lembrando que intermediadores é uma opção para quem não tem gente para vender por fora. E aí a gente vende por R$ 21,00, R$ 20,00, o que tiver ali sendo cotado pela Hotmills ou pela Max, que são as duas mais seguras aí para a gente vender as nossas milhas. Agora, se você tiver a, contato, uma rede de clientes, né, os famosos leads, aí fica mais vantajoso ainda você fazer essa venda, beleza? Mas continuando aqui então, promoção é, livelo para Smiles, 100% show de bola.